Para nossa reflexão diária, o texto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, onde a Palavra de Deus diz, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Ao ser humano foi dado o poder de decisão, o poder de escolha, ou seja, todos nós temos a condição de escolher aquilo que devo ou deixo de fazer. Algumas pessoas acabam escolhendo ou tendo por opção alguma decisão e depois acabam se arrependendo, alegando que não tiveram muitas opções na hora da sua atitude ou até mesmo justificam a sua atitude alegando que foram enganadas ou deixadas a ser influenciada por uma outra pessoa quando a bíblia diz que todas as coisas me são listas a bíblia está dizendo que todas as coisas são boas mas deus nos dá a condição de avaliarmos na condição se isso irá me fazer bem ou não se tal atitude irá trazer uma consequência de paz ou não ou seja mesmo que surge uma oportunidade seja ela no impulso ou por uma influência, o Senhor me dá a condição de avaliar tal decisão, se me convém ou não me convém. Isso se chama domínio próprio, que o Senhor Deus deu a todos os que crêem em seu nome. Provérbios 16, 1, ele vai dizer, ao ser humano foi concebida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor que, que dá a palavra certa, Deus te deu a capacidade de planejar, o Senhor lhe deu a capacidade de avaliar todas as suas decisões, por isso confia no Senhor, entrega sua vida a Ele, entrega seus planos, projetos e com certeza Ele lhe dará uma resposta certa para a sua vida. Eu quero orar por você. Amado Deus, poderoso Pai, se alguma vez nós tomamos decisões precipitadas, se muitas das vezes nós tomamos algumas atitudes que não foi da sua vontade, perdoa-nos, Pai. Nos arrependemos, ó Deus, por todas as decisões, por todas as coisas, ó Deus, que nós fizemos e que não eram os seus planos, e que em nome do Senhor Jesus, juntamente com aquele que me ouve, nós possamos, ó Pai, tomar uma decisão, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor e eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor nos reposicionará no caminho certo, que o Senhor nos colocará no caminho correto aonde nós precisamos andar. Guia-nos, Pai, mansamente, direciona, ó Deus, o nosso coração e que mesmo que todas as coisas não são boas, me são lícitas, que o Senhor possa me dar a condição do discernimento para que possamos avaliar antes de tomar qualquer outra decisão. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a sua voz em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é mais uma reflexão diária